Fala jogador, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um resumão da programação da E3 desse ano de 2021, beleza? A E3 praticamente já começou com o evento de ontem a Summer Game Fest que trouxe alguns anúncios ali muitos deles não tão interessantes mas trouxe ali o Elder Ring, que é algo que a gente estava esperando bastante, né? Talvez ali uma DLC do Death Stranding a gente viu ali uma entrevista com o Kojima onde ele trouxe ali uma brincadeira que simula o Death Stranding ali no universo de Metal Gear para quem entendeu as referências, né? Então a gente está entrando aí na sexta-feira no dia 11 que vai ter a Netflix Geek Week. A Netflix está começando a entrar nesse ramo de games aí e vai trazer algumas coisas interessantes aí no quesito animação, né? Já vi lá que tinha Dota, Castlevania e por aí vai. A gente vai ver como é que vai ser esse evento. Não espero muita coisa, não... para ser bem sincero. Não... Não acho muito legal, apesar de que Dota foi muito bom, mas eu não acho muito interessante essas animações da Netflix. Até porque a gente tem os animes aí que na maioria das vezes são bem melhores, né? Mas é questão de gosto, né? Tem gente que gosta bastante dessas animações baseadas em games. Então fica a dica aí pra você pegar um evento da Netflix, beleza? Então bora pra programação e se si, o evento realmente vai começar no sábado dia 12 de junho beleza às 14 horas com o pré-show da E3 lá nas 15 horas a gente começa a ter lá o pré-show da Ubisoft e às 16 o Ubisoft Forward então a gente tem um gap aí das 15 horas até as 18 com o um evento Ubisoft que que a gente pode esperar desse evento bom a gente com certeza vai ver aí mais cenas do Far Cry 6 né que tá para sair então a gente espera ver aí, eles falaram que a gente vai ter cenas aí em terceira pessoa. A gente vai entender um pouco melhor como que a Ubisoft vai fazer essa dinâmica de primeira pessoa, terceira pessoa sem tirar o equilíbrio da franquia, porque a gente sabe que Far Cry é característico pela primeira pessoa e a gente tem aqueles elementos de corar o braço, com a coisa pior ainda, armas muito interessantes e toda a dinâmica e toda a dinâmica de salto que ele faz com paraquedas. É, trajes especiais para voo, é, vários tipos de transporte, então tudo isso aí é característico em primeira pessoa, a gente vai entender um pouco melhor o que, que a Ubisoft quer trazer com terceira pessoa. Talvez a gente veja aí também uma DLC do Assassin's Creed Valhalla, né? já deve estar tá para sair aí uma DLC, alguma atualização, algo do gênero, alguma atualização de For Honor também pode aparecer, a gente está esperando aí a DLC também do Watch Dogs Legion com Aiden Pierce, né? que foi... Já tem alguma coisa, mas até agora são poucas coisas, então talvez a gente tenha aí um gameplay com item pierce, algo, algo do gênero. Vale lembrar também que a gente tem um novo Reborn 6 que já mudou de nome umas 300 vezes, então já era quarantine, mudou, foi para extraction, enfim, é o novo Reborn 6 que vai ter e uma atualização do Reborn 6 que já é prática da Ubisoft trazendo seus eventos da E3 logo depois no finalzinho do dia a gente tem aí começa com o um evento da, da Devolver Digital lá às 5 e meia depois a gente tem Gearbox Software às 18 e finaliza com a Games Beat Session às 18 e 45 beleza realmente não sei o que esperar dessas empresas tem alguma coisinha em mente aí mas eu acredito que não seja algo tão interessante assim beleza quem gosta dessas empresas fica ligado nesse horário que com certeza vai surgir algo interessante tá? Passamos aí para domingo, dia 13, beleza? O evento vai começar ao meio e 45 horas do almoço, você pode almoçar já assistindo o evento com o pré-show da E3, beleza? Logo em seguida a gente tem o evento uh, 24 Entertainment da Naraka Blade Point, que vai começar... 1,30 um e o grande destaque chega agora com o evento da Xbox, beleza? A gente vai ter aí a Xbox e Bethesda Showcase. E falando um pouco sobre esse evento, o que a gente espera? Primeiro por parte da Xbox, a gente viu que a Xbox está bem interessada em divulgar cada vez mais o Game Pass e o Cloud então eu espero que a gente tenha uma mudança de dinâmica no Game Pass e também a gente tenha uma ampliação no X cloud dele Então a divisão Xbox da Microsoft está bem interessada em serviços O que a gente pode esperar é ampliação, atualizações E talvez aí algum brinde, alguma coisinha para quem já tem esse tipo de serviço Durante a E3 para hypar a galera né Falando sobre jogos, a gente está esperando aí várias coisas vindo da Xbox Já que eles estão comprando vários estúdios Mas eles não estão anunciando nada Acho que deixaram tudo para cá né Então a gente tem aí o Halo Infinite que a gente viu aquele trailerzinho pequeno lá, né, a entrada, a galera não gostou muito mais, com certeza vai chegar algo interessante aí sobre Halo, a gente tá esperando lá da Ninja Theory, o Senua Sacrifice Hellblade 2, jogar, pois o um 1 foi muito bom, e também um dos melhores jogos de plataforma que a gente tem no mercado hoje, que é o Psychonauts, e a gente vai ter o 2, nessa E3 beleza a gente pode ver aí também né alguma atualização ou ampliação do Sea of Chiefs que é o carro-chefe da Microsoft apesar de eu não gostar muito desse tipo de jogo a gente sabe que a Rare deu uma bola dentro com o Sea of Chiefs que hoje é um dos jogos mais jogados do mundo beleza a gente também tem aquele Everwide que a gente teve um pequeno trailer lá um teaserzinho. A respeito, que parece ser bem interessante, um jogo ali com aquele gráfico estilo Zelda, que é muito interessante. Falando aí sobre a compra dos estúdios, né? Microsoft está lambendo todo mundo. Então a gente já teve na quinta-feira o Elden Ring da From Soft, que é algo que a gente estava esperando. A gente vai pode receber mais informações a respeito. O Avaled, também que a gente viu um trailerzinho da Obsidian. A galera tá querendo realmente. Sobre Fable, a gente provavelmente não vai ter nada a respeito de Fable, porque ele ainda está em desenvolvimento. E talvez não seja a hora dele se, Talvez um outro teaser Mas eu acho que eles não vão gastar cartucho com isso, beleza? Chegando na área dos boatos aí A gente tá tendo alguns rumores Porque a gente teve aí, né? Algumas amostras podem vir a chegar aí Talvez um anúncio do próximo Forza Sendo ele o Horizon 5 É o mais... Indicado, né? Início de geração, a gente sabe que Forza é sempre um carro-chefe para o início da geração. A gente teve uma amostrinha aí do Starfield, todo mundo tá hypado para saber um pouco mais desse jogo, para ver o que que ele vai ser realmente. Então, talvez a gente tenha aí um trailer, alguma coisa, beleza? Perfect Dark também mostrou um pouquinho a cara nesses últimos tempos, talvez a gente tenha algo do gênero. A gente tá ansioso aí, esperando pelo Elder Scrolls 6. A gente teve uma amostra desse jogo há dois anos atrás e depois disso. A gente não teve mais informação nenhuma, então talvez seja o um momento para que a divisão Xbox mostre um pouco mais e a gente hype um pouco né, a Microsoft que, apesar de ser uma empresa que eu gosto bastante, que tem trazido cada vez mais e mais benefícios para os jogadores no quesito games, pelo menos no início dessa geração, tá deixando um pouco a desejar, beleza? Apesar que a Sony também não fica para trás, tá? Teve aí o, o Demon Souls e que. Eu ainda não considero um jogo de nova geração, de Souls é sim um avanço no sentido da nova geração, mas trouxe muita pouca coisa aí de nova geração, achei que é muito gelo para pouco whisky. E a gente teve aí agora, recentemente, nessa semana, o Ratchet Clank rift parte que também na minha opinião não é um jogo de nova geração ele é sim um jogo bem mais bonito tem já começa a ter elementos ali do que pode vir a ser a nova geração mas a gente ainda tá longe da nova geração eu diria aí que daqui uns dois anos os projetos que começarem agora provavelmente vão extrair mais da nova geração e do que ela realmente pode trazer de benefício a gente no sentido de gameplay beleza no sentido de gráfico, eu sinto muito, eu não sou hypado com gráfico. para mim, o jogo, a história, a jogabilidade e coisas que são adicionadas dentro da gameplay que te façam emergir mais e ter ali aquele vínculo com o jogo e o vínculo com os personagens que estão ali é muito mais importante. Gráfico, a gente já chegou numa etapa que já tá muito bonito, só que a gente não precisa mais disso. A gente precisa realmente de inovações de gameplay, inovações no sentido de histórias, como que a história pode é, interagir melhor com o usuário e o que que isso vai agregar no seu jogo. Aí logo às 4h15 ali a gente tem né, Square Enix, também é uma empresa que eu gosto bastante, eu sempre fui fã dos Final Fantasy, então Square Enix para mim é uma empresa muito legal. O que a gente aguarda da Square Enix é a segunda parte, do Final Fantasy VII Remake, que a gente já tá esperando, né? A gente acredita que talvez seja o um momento deles mostrarem um pouco de como que vai ser essa segunda parte. E rumores estão dizendo aí de um novo Final Fantasy com codinome Origins, que seria um pouco mais obscuro ali e, e provavelmente iria começar a introduzir o estilo Souls-like dentro do Final Fantasy. Você acha que isso vai dar certo? Para mim não dá. Eu acho que Souls Light já tá bom demais o Dark Souls, não precisa de mais Então vamos ver o que, que vai rolar aí A gente também pode ter notícias a respeito do Life Strange, The True Color Que é algo que já tá quase que ok pra aparecer O Poken, que apareceu lá e o Marvel Avengers Não sei porque que esses caras estão insistindo nesse jogo, o meu jogo é muito ruim então provavelmente o que vai aparecer aqui são novos personagens. Tem uma porrada de personagens que dá pra colocar nesse jogo ruim. E esse pode colocar um milhão que não vai mudar em nada. Porque o jogo é muito ruim. Então, se você gostou de Marvel Avengers aí, deixa no comentário aí. Eu gostei do Marvel Avengers. Um carinho triste. Não, tô brincando. você gostou de Marvel Avengers, fala aí no comentário o que, que você gostou a respeito do jogo. Eu praticamente odiei tudo a não ser é, a caracterização dos personagens que eu gostei. Achei massa pra caralho. E aí, às 18 no domingo, esse é o evento que eu queria muito vir algumas coisas mas a gente já sabe que não vai ter que é Hogwarts Legacy Gotham Knights e o Esquadrão Suicídio não vão ter esses jogos no evento da Warner Bros que eles foram adiados para 2022 então se você tá esperando por especificamente por esses jogos para lá tá não vai ter eu também tava aguardando muito aí o Gotham Knights e o Legacy né porque eu acho que são aí o carro-chefe deles em contrapartida o que que a gente vai ter Back for Blood, que é um Left 4 Dead, é um Left 4 Dead, cara, um, também não entendo por que, que as empresas fazem isso Já tem o Left 4 Dead, pra que, que o cara vai fazer um novo Left 4 Dead? A galera já está acostumada com o Left 4 Dead aí por anos Sei lá, pra mim não, não entra na minha cabeça os caras fazerem o mesmo jogo pra nada, sabe? É desperdício de tempo energia, dinheiro, recurso, que eles poderiam estar colocando em outras coisas A gente pode esperar aí também Mortal Kombat, né? Os caras colocam um milhão de, de personagens no Mortal Kombat, talvez um combate Pack final aí, um Master Racing Edition, uma edição de colecionador, um milhão, Mortal Kombat, toda vida é melhor jogo de luta, tá? essas coisas que os caras fazem, né? Véio? Vamos ver. Injustice também, pode aparecer mais coisa de Injustice, não sei se, se vai apresentar um, um novo Injustice. Enfim, a Warner Bros. tá no limbo aí, não sei o que eles vão trazer pra gente, sendo que a cartada tá na manga que seria o Hogwarts, e o Gotham Knights tá perdido, não vai aparecer nada Isso Mesmo que apareça um teaserzinho, um trailer Pô, só 2022, finalzinho talvez para eles começarem a apresentar alguma coisa Então não faz sentido, beleza? No finalzinho do dia aí a gente tem PC Gaming Show e o Future Games Show, beleza? Eventozinho de não sei o que vai aparecer, também não me interessa, não vai apresentar, talvez não vai apresentar nada de interessante Segunda-feira a gente tem lá o início ao meio de horário do almoço Aí às 13 horas, e às 13h45 a gente tem um evento da Verizon e da Intellivision seguidos, beleza? Não me interessa também Aí às h 15 a gente tem o Take-Two, o que vai aparecer? NBA 2K 2022, Oh meu Deus mas o que a gente pode esperar aí, Borderlands, né, aquele Wonderlands que apareceu, um spin-off da franquia. Algo parecido com o x junto com o Marvel e também, acho que não vai ser legal. A gente teve ali um teaserzinho de um jogo que parecia Fallout, mas não era Fallout, então, talvez pela temática, eu gosto desse tipo de jogo, pode ser que seja bom. A gente tem aquele Saints Row Cthulhu, velho, vai ser um trem muito louco, eu não entendo pra que, que eles fazem isso. Mas sim, também é um evento que não sei pra que rumo que vai, não sei se vai ser interessante. Aí de tarde... No restante do dia, até as 18h30 a gente tem eventos da Mythical Games, o um Indie Showcase Que, cara, eu já tô cansado de jogo Indie, tem muito jogo Indie aí que não me desce Só por ser Indie não significa que é bom, beleza? Tem o Freedom Games, tem o V, aí 18h30 começa o evento da Capcom O que, que a gente pode esperar da Capcom, cara? Resident Evil Village, DLC, coisas essas, não sei o que, Monster Hunter, Rise e aquele Stories 2 E aí? só isso eu queria ver jogo né cara não queria ver DLC coisa extra é complicado tem o Razer E3 keynote às 19 não sei também para que isso e finaliza o dia com exceção de linguiça terça feira começa ao meio dia no dia 15 de junho a gente tem o pré-show a Nintendo a gente sabe né eles fazem jogo para eles mesmo mas a gente gosta da... desse jogo oh, meu Deus. não pode xingar aqui né galera mas a gente gosta da Nintendo dá para entender então, o que, que a gente pode esperar aí? Um Splatoon 3, um No More Heroes, um Breath of the Wild 2, o um Zeldão da Massa aí, será? <risos> Vamos ver, né? Eu não acredito não, mas a galera aí tá hypando esse tipo de informação. E a gente tem esperança de aparecer aí um Metroid ou um Baioneta novo, será? Não sei, né? Aí depois a gente tem a Nintendo Treehouse lá, também não sei pra que, que é isso, eles podiam colocar em jogo ao invés de ficar aparecendo esse tipo de coisa. Às 16h25 o evento da que isso eu tô esperando aí várias coisas interessantes. Fica ligado nesse evento que a gente vai falar dele. Mais pra frente. E aí termina o dia lá com o Eureka Games. A Gamespot, The Play For All Showcase. E aqui é aquele show de encerramento oficial da E3. Que vai trazer lá um compilado do que aconteceu. Algumas coisas interessantes. Um muito obrigado. Dois tapa na orelha. Até mais. Beleza? Quarta-feira. Às 14 horas. Tem lá o Steam Next Fest. Que eu não sei pra que também que os caras fazem isso. Véio, se os caras só tem uma loja. Eles não vão lançar um Portal 3. Não vai lançar Half-Life 3. Não vai fazer nada de é CS nem Talvez nem um Orange Box Se sair, obrigado por eu ter errado Mas acho que não, vai aparecer atualização de loja Mudança na dinâmica dos colecionáveis lá Mercado, esse tipo de coisa Mas também não interessa, a gente quer ver jogo, né? Então é isso aí, essa é toda a programação da E3 Se inscreve no canal aqui pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo dos jogos e a gente vai conversar muito Nos próximos dias a respeito desses eventos E o que, que isso vai trazer pra gente De benefício, beleza? Então falou galera, um grande abraço, até mais!